O quarto, o quinto e o sexto termos de uma progressão aritmética são expressos por x mais 1, um, x ao quadrado mais 4, 2x ao quadrado mais 3, respectivamente. Né? Aí ele vem aqui embaixo fala: a soma dos dez primeiros termos dessa progressão aritmética é igual a: ele quer a soma dos dez primeiros termos dessa progressão aritmética. Você vai virar para mim e vai falar, meu Deus. Gente, primeira coisa que você tem que fazer é achar o valor de x. E, galera, sempre, sempre, sempre numa PA, sempre numa PA, o termo central é a média aritmética dos outros dois. Em outras palavras, sempre numa PA que você pegar o termo do meio, ele vai ser igual à soma dos outros dois, dividido por 2 tá legal sempre sempre no mapear três termos tá legal três termos de mapear o termo do meio é a média aritmética dos outros dois ou seja você soma os outros dois e divide por dois Vamos botar na prática pra cá quem é o termo do meio x ao quadrado mais 4 isso é igual a a soma dos dois dividido por 2x mais 1 um, mais 2x ao quadrado mais 3 sobre 2. Tudo bem? Show de bola? É isso. Sempre três termos consecutivos de uma PA. O termo do meio, para achar o termo do meio, você soma os outros dois e divide por 2. Tá legal? Matei aí já uma parte. Aí, aqui eu boto 1 um, e cruzo, né? Aí vai ficar como a brincadeira? Ó. Vou só organizar. Isso daqui vezes 1 um dá isso aqui, né? Vai ficar 2x2 mais x mais 4. Igual a 2 vezes x ao quadrado mais 4. Renato, não entendi como é que chegou nisso daí, Renato. Calma, olha pra cá, filho. Ó, eu fiz, peguei 1 um, com 3 e somei, deu 4. E organizei 2 x ao quadrado mais x tranquilo agora por que eu botei aqui entre parênteses Para você lembrar que aqui você deve distribuir porque o candidato taradinho ele vai só multiplicar na frente aí erra, é isso que o inimigo quer né então fica 2 x ao quadrado mais x mais 4 igual 2 x ao quadrado mais 8 né 2 x ao quadrado é 2 x ao quadrado, 2 vezes 4 dá 8. Show de bola? Ó. Por quê? Ué. 2x ao está aqui. Se eu trouxer para cá, eu voltei isso aqui. Ó. Olha aqui o cantinho da maldade. Ó. 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado, que vai dar zero. Então, eu posso cancelar. E aí, sobra para mim, x mais 4 igual a 8. 4 está somando, vai para lá, diminuindo. Qual é o valor do X, galera? 4. Então o valor do X vale 4. Show de bola aí? Tranquilo? Vamos trocar a ideia? Manda aí no bate-papo, manda aí. Tranquilo aí? X igual a 4? Show? Manda alô aí. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Vamos lá. Ó, agora, galera, o que, é que a gente vai fazer? É a galera que tá falando que a imagem tá ruim aí, eu vi a imagem aqui tá perfeita a imagem. Dá um F5 aí ou mexe na engrenagem e diminui a resolução, de repente está 720, tu internet não comporta, bota para 360, tá? Qualidade da imagem. Aqui tá de boa. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Vamos seguir. Então, x é 4. Se o x é 4, galera, eu tenho x mais 1, x ao quadrado mais 4 e 2x ao quadrado mais 3. Tudo bem? Aí, o x vale 4. Eu vou substituir para achar os números. Então, aqui vai ficar 4 mais 1. Tudo bem? Aqui fica 4 ao quadrado mais 4 e aqui fica 2 vezes 4 ao quadrado mais 3. Tá? substituindo o valor de x 4 mais 1 é 5 4 ao quadrado é 16 mais 4 dá 20 e aqui vai dar 35 porque primeiro faz a potência 4 ao quadrado é 16 vezes 2 32 mais 3 é 35 sendo que esse daqui é o quarto termo é né? o quarto termo o quinto termo e o sexto termo tudo bem ok só que a questão, galera, ela quer achar, vou até botar assim A4, né? Como tu tá como tu aprendeu, a Só que a questão quer achar a soma dos 10 primeiros termos, né? E aí você tem que saber a soma da PA. Como é que é a soma da PA? O primeiro mais o último vezes a metade da quantidade. Isso tudo passo a passo lá no curso, a gente vai ensinando. A soma dos 10 primeiros termos é o quê? A soma de qualquer termo de uma PA, o primeiro mais o último, vezes a metade da quantidade. Então, se eu quero a soma dos 10 primeiros termos, vai ser o primeiro termo, que é a 1, um, mais o último termo, que vai ser o a 10 no caso, porque são 10 termos, vezes a quantidade, que é 10 sobre 2. Só que tem um porém. Você não tem o A1, muito menos o A10, correto? Você não tem o A1, muito menos o A10. Aí, gente, você pode encontrar o A1, pode encontrar o A10 e chegar no resultado. Só que vai dar muito trabalho. No método MPP, a gente vai lá na essência da parada. Gente, quando você pega aqui A1, A2, A3... A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A10, né? a PA ela tem uma propriedadezinha. Ela diz que a soma dos termos equidistantes é sempre a mesma. O que eu estou dizendo é que se você pegar o A1 e somar com A10, vai ser igual a pegar o A2 e somar com a 9, o A3 e somar com a 8, o A4 e somar com a 7. O a5 e somar com a 6, ou seja, a 1 mais a 10 é a mesma coisa do a5 mais a 6, e o a5 e o a6 eu já tenho. Olha que coisa linda, né? Ao invés de ficar fazendo conta igual um louco, tu para por aí, né? Então vamos lá: a soma dos 10 vai ser o a1 mais o a 10 que é igual a 5 mais a 6, ou seja, vai ser 20. Mais 35 vezes 10 sobre 2. Mas, Renato, o A1 não é 20, o A10 não é 35. Eu sei. Mas a soma do A1 com A10 é igual do A5 com A6. Acabou. Matou a questão em dois segundos. Show? Aí, aqui, ó. 10 dividido por 2 dá 5. 20 mais 35 dá 55. Então, é 55 vezes 5 que dá. 275 com método MPP para você não se estressar. Qual é a letra correta? Letra D de dado. Marca aí o V da vitória. Show de bola!